Olá educação infantil, chegou o momento da nossa hora do conto. Hoje a historinha é de um peixinho bem crinqueiro. Espero que vocês gostem. A história que eu vou contar se passa dentro d'água. Era uma vez um peixinho chamado pipoca. Pipoca tem esse nome porque onde ele vai, ele causa confusão. Sabe por que ele causa confusão? Ele acha que onde ele vive está muito cheio. E vive reclamando. Por que que nesse lugar tem tantos peixes? Eu cheguei aqui primeiro. Ah, eu queria ficar aqui sozinho. Enquanto Pipoca reclamava, apareceu um peixe chamado Splash. Splash olhou para Pipoca e disse. Por que você está reclamando, Pipoca? E ele disse. Ah, Splash. Esse lugar aqui está muito cheio. Eu gostaria de ter mais espaço. O oceano é tão grande. E parece que todos os peixes resolveram vir para cá. Splash disse. Pipoca, aqui é um lugar onde tem uma comidinha gostosa. Onde os pescadores não pescam. Onde não há poluição. Por isso, os peixes gostam de ficar, de morar aqui. Pipoca então olhou e falou assim. Ah, mas eu queria viver sozinho. Eu não gostaria de morar no meio de tanto peixe. Splash saiu e Pipoca teve uma dessas ideias que causam confusão. Pipoca fez o seguinte. Procurou o amigo camarão e disse. Camarão não é por nada não. Mas eu ouvi dizer que o peixe Baiacu diz, falou que você é muito feio que tem umas antenas enormes, que é vermelho da cor de pimenta. O camarão ficou tão triste e pensou, Poxa, logo meu amigo Baiacu, que eu considerava tanto, e saiu todo tristonho a nadar, mas que pouca não ficou satisfeito. Ele procurou o peixe Baiacu e disse, Não é por nada não, mas eu ouvi dizer que o camarão diz que você é esquisito, que é todo espinhudo e que quando fica nervoso, infla parecendo um balão de tão gordo. Baiacu ficou tão triste. Poxa, eu não esperava isso do meu amigo camarão. Mas eu vou lá ter uma conversa de baiacu para camarão. E o baiacu foi lá procurar o seu amigo. Hum, e quando encontrou, foi aquela confusão. Eles discutiram tanto, tanto, que todos os outros peixes se assustaram e saíram nadando. Eles também, cada um nadou para o seu lado. E não deu outra. O que aconteceu foi que o nosso amigo Pipoca ficou praticamente sozinho. Splash apareceu e disse, Ué, cadê os outros peixes que moram aqui? Pipoca não sabia direito como falar para Splash, mas foi logo dizendo, Bem amigo Splash, foi uma confusão Olha, eu ouvi dizer que teve uma briga daquelas do baiacu e do camarão Foi uma fofocada que eu nem te conto amigo Splash olhou e falou Ué, e por que ficou só você aqui? Ah, porque eu não ligo muito pra fofoca Hum, Splash, como é um peixinho muito inteligente Começou a apertar a pipoca até que ele confessou Tá bom, tá bom, eu confesso Eu confesso que eu queria ficar aqui sozinho Nesse oceano, nadando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Chega de tanto peixe Ah não, eu quero ficar sozinho Splash ficou triste, decepcionado e disse Tá bom, então fica sozinho Porque eu também vou embora Splash foi embora e Pipoca ficou sozinho Nadando pra lá e pra cá Olhou para um lado, olhou para o outro. Onde estão os meus amigos? E começou a chorar. Chorou, chorou. Splash, que ainda estava por perto, voltou e disse: Ué, o que houve, amigo pipoca? Por que você está chorando? Ah, eu estou muito triste sozinho. Aqui não tem nada para fazer. Então disse Splash: Por que você não pede desculpas? Pede desculpas para os seus amigos. Quem sabe eles não voltam? Então, Pipoca pediu desculpas para todos eles. Todos perdoaram Pipoca e ficaram por aqui nadando e foram felizes para sempre. Que peixinho encrenqueiro, que peixinho trapalhão. Fez fofoca o dia inteiro, do baiacu e do camarão. Depois ficou tristinho, sozinho a nadar. Ficou sem seus amigos com quem conversar Nadou, nadou, nadou Chorou, chorou, chorou Nadou, nadou, nadou Chorou, chorou, chorou O peixinho arrependido A todos pediu perdão E voltou a ficar amigo Do baiacu e do camarão Então, Educação Infantil, o que a gente aprendeu com essa história? Que não é bom fazer fofoca de ninguém o que é bom nessa vida é a gente ter amigos, a gente brincar, partilhar. O que importa são as nossas amizades. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha do Peixinho Encrenqueiro. E essa historinha eu tirei do site Varal de Histórias. Até a próxima hora do conto. Beijos!